de parcela do consórcio quando você é contemplado se você deve fazer a amortização ou se você deve abater as parcelas do seu consórcio ou trocar uma ideia com vocês sobre o que é melhor o que vale mais a pena beleza família é lembrando que a é minha opinião se você tiver alguma opinião diferente Deixa aqui nos comentários fechou seguinte família é, eu já tenho vários vídeos aqui no canal você pode encontrar você pode escrever é, no YouTube consórcio de 011 que você vai encontrar vários vídeos falando sobre consórcio dando dica para vocês que estão pesquisando sobre consórcio beleza então é o seguinte família no consórcio você foi lá fez o consórcio é, vamos dar um exemplo aqui do consórcio da Honda consórcio por exemplo da Titan 160 com sorte dessa moto aqui, você fez, deu, deu um lance, você pode ser contemplado é, pelo lance fixo, que é 15% do valor da moto, ou pelo lance livre. É, é, supondo que você foi contemplado, você vai ter duas opções, como eu falei para vocês, da amortização, ou de você abater umas parcelas diminuir as parcelas do consórcio e continuar com o mesmo valor pagando eu estava pensando sobre isso família é, tem até bem poucos vídeos no youtube falando sobre isso o que, que é a amortização para quem não sabe é, a amortização das parcelas é por exemplo se você paga no consórcio é, parcelas de 500 reais por mês o valor do lance que você deu para que você foi contemplado vai abater no valor das parcelas. Ou seja, é, o pessoal lá vai fazer um cálculo. Aí vez de você pagar os 500 reais que você estava pagando aí agora você vai pagar 400 reais. Diminuiu 100 reais na parcela do seu consórcio e continua com os mesmos meses. Deu para entender? Ficou bem claro. Se você tem. É 30 parcelas para pagar no consórcio ainda Ao invés de pagar 30 parcelas De 500 reais, você pagar 30 parcelas De 400 reais Então abateu é, 100 reais de cada parcela Bateu 3 mil reais Ficou bem claro? É, e tem a A parte de você, tem a opção de você Abater as parcelas Ou seja, você vai continuar Pagando 500 reais por mês mas ao invés de 30 parcelas, você vai pagar só 25 parcelas. É, tem essas duas opções para você quando você é contemplado pelo, pelo lance. Beleza, família? E, e qual que é melhor? É, o vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês aí de qual que é melhor. É, na minha opinião, família, é, a melhor opção seria abater... As parcelas, o número de parcelas diminuir. Por que eu falo isso? Como eu já disse em outros vídeos do consórcio, mesmo que você já tenha sido contemplado, isso é uma coisa que muita gente não sabe e o pessoal não costuma falar muito. Mesmo que você já foi contemplado, por exemplo, no exemplo que estou dando para vocês, de 30 meses, se daqui seis meses. Aumentar o valor da moto zero quilômetro lá na concessionária Honda, o valor do seu consórcio vai aumentar também. Então o consórcio ele é bom, ele é bom. Só que o quanto antes você conseguir quitar as parcelas sair do consórcio, melhor ainda. Sai, vai sair mais em conta para você, porque você diminuindo as parcelas você vai ter menos tempo. Pagando consórcio, então é menos risco da Honda aumentar o preço da moto zero quilômetro e você tem que pagar mais por isso mesmo já tendo sido contemplado. E para quem não sabe, a Honda costuma aumentar bastante o preço das motos. Se eu não me engano, esse ano 2022 teve três ou quatro aumentos da Titan 160. Então sempre está aumentando Sempre a Ronda aumenta R$300, reais. E isso Quem está pagando consórcio Começa a pagar mais Para você que está fazendo consórcio Já tem consórcio Comenta aí quanto que está pagando nas parcelas Quanto que aumentou o valor do seu consórcio Desde que você fez ele Tem gente que já aumentou 100 reais por parcela Só nesses aumentos que a Ronda dá E a questão da Amortização é, já não é tão vantajoso nesse caso Porque você vai diminuir o valor da parcela No exemplo que eu tô dando De 500, você vai pagar 400 Só que se a Honda for lá O oh, cara deu certo, não virou Só que se você for lá é, E a Honda for lá e aumentar o preço da moto Vai aumentar o preço que você vai pagar Então acaba saindo elas por elas Não vale tanto a pena A não ser que você esteja apertado é, não esteja conseguindo mais pagar as parcelas, precisa de um fôlego aí no, no salário aí sim vale, valeria a pena a, a amortização. Mas a dica que eu quero dar para vocês é que se você tiver consórcio é melhor no meu caso pelo menos eu faria desse jeito. Eu quitaria a bateria as parcelas no valor total continuaria, continuaria pagando o mesmo valor. Ó a mulher na rua moscando, virando, atravessando a rua na esquina e olhando pro lado ainda Depois de atropelado, não sabe por quê. Então é isso família, essa é a dica que eu quero dar pra vocês de hoje, tá? É... E como eu disse pra vocês no, no, no início do vídeo Tem outros vídeos de consórcio aqui no canal, tá? Tudo sobre consórcio você vai encontrar aqui no meu canal e tendo mais dicas, eu vou postando aí pra vocês, tá? Se você tiver, tiver alguma dúvida sobre o consórcio, comenta. Que depois eu faço um vídeo explicando. Se, ainda não, se eu ainda não tiver feito nenhum vídeo falando sobre isso. Beleza, família? É, eu vou deixar dois vídeos aí pra vocês agora. Aqui do canal. No canal que tem mais de 500 vídeos. Na descrição tem link pra você entrar no grupo, grupo de WhatsApp. E tem o contato para você fazer o seguro da sua moto, do seu carro com o melhor preço. Fechou? Tamo junto. É nóis.